Oh Gabriel Jordan, do arroba E assim como vocês podem perceber No vídeo de hoje, vamos fazer uma maquiagem Uma super produção inspirada em Jovens Titãs Mais especificamente na minha personagem favorita A Ravena Quando eu era criança, eu amava assistir Jovens Titãs E eu amava a Ravena, gente Ela era minha personagem favorita a Rainha das Trevas, né, gente Toda gótica, dela grossona Eu amo, gente <risos> E no vídeo de hoje, já que a gente tá nesse climinha, né De final de mês a gente já tá perto do final do mês do Halloween O que me deixa um pouco triste Porque o Halloween é minha época favorita do ano Eu não pude deixar a Ravenna de fora desse especial Porque a Ravenna é uma personagem muito especial pra mim E eu sempre tive muita vontade de fazer uma produção especial de Ravenna Nunca tinha feito E não há momento melhor do que justamente o último episódio Desse especial de Halloween Gabriel Jordan 2020 Que tá rolando aqui no canal Nessa série tem cinco episódios Me transformando em cinco personagens diferentes E o vídeo de hoje é o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 Então, gente, vamos começar essa maquiagem de Ravena Eu estou simplesmente horrível Porque, obviamente, já estou com a sobrancelha colada Pra economizar tempo Já tô com o meu cabelo puxado pra trás E não somente isso, gente Fui tirar a barba hoje 4 anos tirando barba Acho que eu faço barba desde que eu tenho 14 anos E fui me cortar hoje Parabéns, cuidado com a burra, né? Também, pra economizar tempo eu já fiz uma misturinha da cor de base Que eu vou usar hoje Porque a Ravena é cinza, né? Ela é bem pálida Conhecida por ficar sempre no escuro e tal Nas trevas Muita gente, quando vai fazer com e da Ravena faz com uma base bem clara pra ficar bem pálida, mas eu quero ser cinza mesmo, igual ela. Então já preparei aqui. Pra isso, eu usei duas bases, tá, gente? Eu usei um pouquinho dessa base aqui da Vult que é a base líquida HD de alta cobertura deles. E eu também usei essa base de ultra cobertura aqui da Dailos, misturando com color make branca e color make preta, tá, gente? Enfim, vou vir aqui no pincel língua de gato, criando essa pele cinza. No vídeo de hoje parece que eu não tenho nem cabelo né gente porque não somente meu cabelo é preto e o fundo do vídeo é preto como eu também amarrei o meu cabelo né pra não ficar no meio do caminho o solto gente tem dias que eu apareço belíssima nesse canal tem outros dias que eu apareço assim quem ama gente eu amo Beleza, gente. Com o meu rosto inteiro pintado de cinza, eu adicionei um pouquinho mais de branco aqui na tinta e eu vou criando os destaques do meu rosto pra gente criar um joguinho de luz e sombra, tá? Mais tarde eu vou vir contornando o rosto e tal. Mas antes disso, eu vou aplicar essa tinta mais clara nos pontos altos do meu rosto e você vem sumando as lateraisinhas, tá? Se você achar que tirou um pouquinho da cobertura, vai retocando o centro. Vou até iluminar um pouquinho aqui a minha mandíbula, só pra dar um efeitinho, né, gente? Uau, gente. E agora você vem se do seu rosto inteiro com um pó translúcido, tá certo? Como os meus pós, apesar de serem translúcidos, eles ainda tem um pouquinho de fundo de cor, né, todos os que eu tenho aqui na minha coleção, eu vou usar Maisena, tá, gente? Inclusive, se você não quiser gastar pó com Make que é uma ótima dica. Dá um pouquinho mais de trabalho pra polir, mas é uma dica legal. Eu realmente queria usar pó Mas é porque o meu que tem o um fundo transparente acabou Eu só tenho pó com fundo de cor, né? Da minha pele Então eu vou usar essa maizena aqui Que não tem problema, gente Vai selar a maquiagem do mesmo jeito Como essa tinta da Color Make é mais oleosinha Você tem que ir selando por completo o seu rosto, tá? Não somente os pontos mais altos Vai selando o rosto inteiro Vou vir aqui nessa sombrinha unitária preta da Vult Que eu vou criar os contornos mais profundos do meu rosto Vou vir nesse pincelzinho de blush, inclusive E aí você vai concentrando o preto só mais nas extremidades, depois você vem com um cinzinha médio, deixando uma transição melhor nesse contorno, tá, gente? Fazer maquiagem artística cinza é um pouco chato, porque cinza é uma cor que você tem que fazer as coisas bem direitinho pra poder ficar mais polido. Mas enfim, gente, vai tendo paciência que no final as coisas dão certo. Eu vou aplicar um pouquinho de cor no meu rosto, tá, gente? Eu sei que a Raven é cinza, mas ela tem essas vibes mais roxas e tal, então eu vou usar esse tom de roxo aqui que ele é mais apagadinho com um blush, tá? Vou aplicar ele bem discretamente, na verdade, não vou aplicar muito não, pra não tirar o foco da maquiagem desse cinza, né, que é a pele dela. Vou, inclusive, aplicar um pouquinho aqui nas têmporas, mas isso é só porque eu quero mesmo. Pra contornar o nariz, eu vou vir bem aos pouquinhos nessa sombra preta aqui, nesse pincel mais fofinho, porque como o nariz fica mais no centro do rosto, eu não quero que fique preto mesmo o contorno, eu quero que fique mais cinzinha, sabe? Não quero que fique tão forte. Gente, aos pouquinhos o rosto tá tomando forma, tá certo? Vamos desenhar as sobrancelhas. Eu vou desenhar as sobrancelhas da Ravena bem pretas, que nem as minhas naturais são, mas eu vou desenhar elas mais fininhas e um pouco mais arqueadas, porque eu acho que dá um match melhor com a personalidade da Ravena, né? Mas enfim, vou vir na color make preta, começar desenhando a sobrancelha. Beleza, gente, fiz sobrancelhas bem arqueadas, assim, bem. Misteriosas A Ravena praticamente não usa nenhuma maquiagem nos olhos Mas eu vou fazer uma maquiagem nos olhos Porque essa maquiagem é inspirada na Ravena, né gente? Não é igual a da Ravena E eu acho que sem uma sombra vai ficar simples demais Então eu vou vir nessa palestinha aqui Pegar esse tonzinho de roxo Marcando bem nos meus olhos Pra gente começar a criar uma sombra mais arroxeada Que é mais a vibe da Ravena Apesar de ela não usar a sombra, né gente? Vou inclusive vir nessa palestinha aqui da Mari Maria Pegando esse tonzinho aqui de lilacinho mais claro, porque eu vou usar ele para esfumando esse roxo mais escuro que eu apliquei. Vou usar aquele roxo mais escuro para fazer a sombra na parte inferior. Essa sombra é super simples, gente. Não tem nada demais. Vem esfumando. Vou vir nessa paletinha chamada Ready For, vou vir nessa sombrinha aqui Chamada Vacations, que é esse rostinho metálico E eu vou aplicar ele na minha pálpebra praticamente inteira pra dar um brilhinho E aí agora eu vou vir nesse tomzinho aqui de roxo, que ele é mais acinzentado e mais mutado Só dando esses acabamentinhos aqui na área externa e voltando, marcando mais a pálpebra Vou vir nesse iluminadorzinho aqui da Playboy, que é da coleção Stardust que ele é na cor letra A, que ele é mais rosinha, iluminando o arco da sobrancelha. E eu também vou marcar tipo uma cut, sabe, gente? Porque eu não achei muita graça naquela sombra vacation da Ruby Rose. Nessa maquiagem aqui não, acho que não marcou o suficiente. Acho que eu já tinha usado roxo rosto demais antes. Chique gente, vou finalizar os olhos fora da câmera, vou aplicar a máscara de cílios, cílios postiços, lápis de olho preto e já já eu volto. Ai gente, prontinho, finalizei aqui os olhos, né, apliquei máscara de cílios, lápis de olho preto, dois pares de cílios postiços, um eu coloquei mais rente aos meus olhos e o outro eu colei mais angulado, né, para delineado. Bapho. Vamos iluminar esse rosto, né, minha filha que tá precisando. Eu vou começar com esse iluminador aqui, que é o Natura Aquarela, chamado de Iluminador Glow. Que ele é um rosinha misturado com um dourado, que eu acho que vai ficar bem bonito pra gente começar a iluminar o rosto. Depois eu quero usar aquele mesmo da Playboy, que eu usei nos olhos, sabe? Mas vamos começar com esse aqui. Olha, ele traz só... Um bafo, entendeu? Engraçado que na minha pele ele fica rosa demais e que na pele da Ravena ele fica amarelado demais Eu acho chique Mas vai dar certo, gente, calma Começar passando só um pouquinho de iluminador, uma coisa assim natural aquelas <risos> E agora sim eu vou vir no potente bem rosa, que é o da Playboy Por cima desse da Natura Pra ficar aquela parada, oh, I'm blinded by the lights Auge. E assim, gente, a Ravena é cinza e pálida, de tanto que ela não pega sol, mas a gata sabe usar um iluminador, entendeu? Nessa interpretação da Ravena, ela sabe usar iluminador. Gente, de verdade, não tem muito mais o que fazer aqui nessa maquiagem, exceto lábios. Pra isso, eu vou usar um batom preto, tá, meninas? E batom preto é aquele bafo. eu faço num pincel de precisão, com o um espelho do meu lado, pra ficar aquele bafo certíssimo. Uh! Querida, bafô! Ai, gente, batom preto é aquele negócio, né? Assim, não tô falando nem maquiagem artística. Mas batom preto é um negócio assim que muda completamente a vibe da maquiagem. Deixa eu tirar a minha faixinha aqui. Que não adiantou nada, gente, porque meu cabelo amassou pra trás, né? E também vocês não conseguem ver ele. Porque o fundo de hoje é preto, né? Essa coisa assim das trevas, né? Meio Ravena. Vou chamar a Ravena, né, gente? Vou trocar de roupa, tirar essa roupa amarela. Vou colocar minha peruca, minha fantasia. E é isso aí. Meninas, já já volto com a produção final pra vocês. Então é isso, gente. Esse aqui foi o resultado final. Coloquei aqui a minha capa com o meu broche, que eu mesmo fiz. Também fiz aquele detalhezinho que ela usa na testa, né? Com um glitterzinho, gente. Eu simplesmente estou apaixonada pelo resultado. Já vai comentando aí embaixo o que, que vocês acharam do resultado dessa produção. Eu simplesmente amei. Se você gostou desse vídeo, de assistir o processo dessa produção de Ravena, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Aqui no canal tem tem vários vídeos de maquiagem, tanto casuais quanto artísticas, tem vídeo de unha um, e tem vídeo de eu falando de vários bafos, então já se inscreve aqui pra não perder nada, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, corre pra me seguir, eu sou arroba no Instagram, Twitter e TikTok nessas plataformas eu produzo vários conteúdos de beleza, então já corre lá pra conferir todos os conteúdos, inclusive tem conteúdos exclusivos, como por exemplo, vários bafos que eu converso com vocês nos stories pelo dia inteiro, vários univídeos vídeos várias fotos lindas que vão pro feed então corre lá pra conferir tudo em arroba a TRD. Gente, eu tô um pouco triste porque o especial de Halloween vai acabar esse aqui é o último episódio, né? A gente já tá no finalzinho do mês de outubro, mas eu queria agradecer muito pra todos vocês que acompanharam o especial de Halloween Gabriel Jordan 2020, foram cinco episódios me transformando em cinco personagens diferentes. Eu sei que o Halloween esse ano foi bem diferente, né? Gente, a gente não pôde fazer festa, a gente não pôde se juntar mas eu fico muito grata de ter vocês aqui acompanhando e apreciando né, esses vídeos de Halloween espero que no próximo ano eu possa ver vocês recriando as maquiagens que eu fizer aqui e realmente usando elas em festas e tal, coisa que a gente não pôde fazer esse ano. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir, muito obrigado por terem me acompanhado nesse especial de Halloween de 2020 e esse foi o vídeo de hoje See you!